Sabia que na cruz em que Jesus foi crucificado, Pilatos mandou escrever Jesus Nazareno, Rex, Iusaia Lum? Que traduzido é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em três idiomas diferentes: o hebraico, o latim e o grego. Você sabia que o número 7 é mencionado 17 vezes no Apocalipse? Veja: sete igrejas, sete candeeiros, sete estrelas, sete anjos, sete lâmpadas, sete selos, sete chifres, sete olhos? sete trombetas, sete tronos, sete mil homens, sete cabeças, sete diademas, sete pragas, sete taças, sete montes e sete reis. Você sabia que o profeta Naum previu o trânsito pesado e veloz, cruzamento cruzamentos e os faróis acesos como vemos em nossos dias? Você sabia que para cada dia do ano Deus te diz, não temas? Essa expressão aparece 366 vezes na Bíblia, portanto, meu amigo, não temas até mesmo quando o ano for de sexto.